Oi gente, tudo bem? Muita gente me pergunta como foi que eu conheci o Simon, como foi que tudo isso aconteceu e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês. Então, bora pro vídeo! Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí embaixo e acione o sininho que assim você vai poder receber as notificações de todos os vídeos. Ah, e se você quiser também já curtir o vídeo para não esquecer depois, vai ser bem legal também, tá bom? Primeiramente, antes de começar toda a nossa história, minha e do Simon, as pessoas perguntam como é que eu vim parar aqui na Dinamarca? Por que que eu vim pra Dinamarca? Na realidade, é, quase não... Contei pra ninguém. Poucas pessoas sabem realmente o que eu fiz pra vir pra cá. Eu quis, eu quis guardar isso pra mim, guardar né, pras pessoas mais próximas a mim, porque eu não queria é, fazer disso um Huawei. Mas hoje eu vou contar aqui pra vocês. E um dos motivos que me fez vir pra Dinamarca foi um rapaz que eu conheci pela internet. Eu queria muito casar, eu queria muito conhecer alguém... Esse era o meu desejo, essa era a minha oração. Então, eu sempre entrava em sites de relacionamentos também, porque, né, às vezes a gente não achava outra oportunidade, eu não via outra op oportunidade em outros lugares. Já tinha gente casada em todo lugar que eu ia, enfim. E aí, eu optei por entrar num site de relacionamento. Na realidade, esse site de relacionamento eu já tinha ele há um tempo. Então, eu conheci outras pessoas também. Toma muito cuidado. É com esse site de, de relacionamento. Pesquisa bem, conversa bastante antes de você tomar qualquer decisão doida na sua vida, tá bom? Bom, eu tava nesse site de relacionamento, comecei a conversar com esse cara, ele acho que me mandou mensagem, aí eu comecei a responder as mensagens no site mesmo. Só que o site era bem ruim, era um site gratuito, então ele era bem. ele era bem bugado, assim, era bem ruim mesmo. E aí a gente decidiu, então, mandar e-mail ou é, falar pelo telefone, né? Falar pelo, pelos, pelas mensagens, que era muito mais fácil, muito mais prático. A gente começou a conversar por um tempão, é, é, mandar mensagem um pro outro, depois passou alguns meses, a gente começou a ligar, a falar com, é, em vídeo, a ficar amigos mesmo, a se relacionar. E... Ele era cristão, o site que eu entrei era cristão, mas não confie que todas as pessoas tem um bom coração estão realmente dispostas ali a amar a Deus, tá, gente? Então, toma cuidado, como eu falei. É, ele era um rapaz, sim, cristão, ele é um rapaz cristão, e, e a gente começou a conversar é, sobre essa vida, né, também de, de igreja, sobre Deus e várias coisas assim, enfim, a gente acabou sendo amigos e, e aí a história foi essa. Então, nesse vai e vem, eu falei, ah... Quem sabe não é uma boa, um, uma boa hora de tentar ir lá, né? Por que não? Eu tava mesmo disposta a conhecer a pessoa e me desafiar a, a vir conhecer ele aqui na Dinamarca. Mas é, eu tinha um porém. E é uma dica mais uma dica que eu dou para você que está conhecendo alguém, se você quer ir para algum país ou ir para lá para conhecer, a minha dica primeiro é que você espere ele ir até o Brasil. Espere a pessoa ter o interesse de conhecer o seu país primeiro, que eu acho que isso é o mais importante, é uma coisa que eu, na época, não avaliei e eu acho que é algo que vale a pena você avaliar. Então, se ele não está disposto a ir te conhecer, a conhecer onde você mora, sua família, as pessoas, eu não sei se vai dar muito certo, tá bom? Eu falei pra minha mãe, ah, nós, eu e esse rapaz já, já estamos conversando faz tempo e tal, eu acho que agora tá na hora de dar mais um passo, né, o que, que a gente pode fazer? Aí a minha mãe falou, ah, você acha que é uma boa ideia ir pra lá, pra Dinamarca? A eu falei assim, ah, pode ser, mas a gente precisa avaliar bem e, e esse não ser o único motivo da nossa viagem. Porque se a gente for com apenas esse intuito é, de ir lá é, e conhecer alguém, eu acho que não vai, não vai dar muito certo, né? Na minha cabeça, pensando sobre esse negócio de será que vai dar certo, enfim... Foi algo bem pensado, né? Foi, foi bom pensar isso. Eu tive o apoio da minha mãe também, eu tive o apoio dela em todas as áreas, principalmente no financeiro, né? Que não era fácil entrar, né, comprar uma passagem de avião e vir para Dinamarca. E aí nós decidimos que talvez seria uma boa ideia vir para Dinamarca. Mas nesse processo, eu decidi que eu não queria vir apenas por causa. Desse rapaz que eu não queria apenas vir aqui pra conhecer ele e no fim de tudo não dar certo e me frustrar. Conversei com algumas pessoas e algumas. duas amigas. Uma, uma amiga me falou que ela conhecia um casal aqui, que eram líderes da base da Jocum, como ela sabia que eu era Jocumeira, já tava, já tava na Jocum ajudando, fazendo alguns projetos. Ela falou: olha, tem um casal, é, ela é brasileira e ele é dinamarquês, e seria legal se você. É, escrever-se para eles e perguntar se você pode na realidade ficar lá e vocês fazerem um trabalho voluntário por um tempo lá e né, e vocês terem mais um motivo para vocês estarem lá e isso não ser o grande motivo da viagem de vocês apenas conhecer alguém então eu mandei e-mail para esse casal e eles me responderam foram super legais com a gente receberam a gente super bem aqui na Dinamarca e a gente acabou sendo voluntárias aqui, é, por três meses na base da Jocum, então a gente trabalhou bastante, ajudou muito na base e pra nós foi muito bom, pra mim e pra minha mãe. Um, um outro motivo foi que uma outra amiga, que já conhecia é, um dinamarquesa aqui também, ela acabou falando pra mim que ela, que ela precisava de alguém que viesse pra Dinamarca pra fazer a divulgação do projeto lá da Papua Nova Guiné. Então, ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa aí, ele quer ouvir do projeto, ele quer que você compartilhe nas igrejas aí, e eu acho que seria bem legal se você fosse, e se você fizesse a divulgação do projeto para tentar conseguir parceiros pra gente aqui na Papua Nova Guiné, que eles estavam dispostos a ajudar. Então, eu falei assim, ah, então tá tudo se encaixando, né, a gente conseguiu é, ficar lá na base, e também a gente vai, eu vou conseguir o meu contato, né? Ela tinha o contato da pessoa e eu fiz o, a divulgação do projeto. E também vim conhecer essa pessoa aqui na Dinamarca. O meu relacionamento com, esse, com essa pessoa é, foi acontecendo, né? Na realidade, não, não, não chegou a ser nenhum relacionamento. A gente se conheceu, teve alguns encontros, mas não foi algo que, que deu certo, né? Não foi algo que ele realmente estava disposto ele tava mesmo com muito medo de ter um relacionamento com uma pessoa de outro país, e foi o que eu falei, eu acho que se ele tivesse realmente disposto, ele teria ido pro Brasil para me conhecer, e ele não teve essa disposição, ele teve medo, eu que fui a, a louca e vim pra cá é, para conhecer ele, e, e no fim, não deu certo, foi um pouco frustrante, né, mas... Como eu disse, foi muito bom que eu tinha outras coisas para fazer aqui. Eu tive outros motivos é, para minha viagem, então isso me ajudou a processar tudo isso e me ajudou a seguir em frente, mesmo que esse cara que não quis nada comigo, né? Não deu certo o relacionamento com ele. Agora, começa toda a minha história, na realidade, com o Simo. Ele é, estava lá na base da Joku a gente se conhecia, virou amigos, ele era obreiro da base e ele tava lá, e a gente sempre conversava, ou, né, batia um papo, e ele sabia que eu tava de rolo com esse cara, com esse outro cara de outro lugar, ele, todo mundo já sabia aqui, todo mundo viu que, que eu também tinha conhecido alguém aqui na Dinamarca. E aí ele, ele sempre vinha conversar comigo, ele vinha perguntar, ah, e aí, como tá lá o seu, o seu dating, né, como tá o seu encontro? Aí eu falei assim, ah... Tá, tá tudo bem, né? Tudo bem, não tava muito, porque o, o, o cara não falava, falava comigo, mas ele não sabia o que ele queria, se ele queria um relacionamento sério ou não. Ele não sabia se ele realmente queria ter uma brasileira na vida dele. E aí o Simon sempre perguntava. De vez em quando ele, quando a gente conversava, parava para fazer alguma coisa juntos, na cozinha, ou lavando a louça, ou sei lá, fazendo alguma coisa da base, ele sempre perguntava se, como que tava esse meu relacionamento com esse cara. Aí eu sempre falava que tava tudo bem. Essa pessoa que eu escrevi brasileira, ela falou que era, que tinha um rapaz aqui, que ele tinha um cabelo comprido e cacheado, e que ele precisava de uns cremes para cabelo cacheado, e se eu podia levar. Eu nem sabia quem era, e esse rapaz era o Simon. E aí eu falei, ah, não, posso levar. Eu trouxe uns cremes é, pra ele, de cabelo cacheado, para ele usar. E aí, ele, para agradecer, ele quis me dar uns chocolates, porque eu falei que não precisava, né, era nada, o creme tinha sido baratinho, então não precisava me pagar. Então, ele quis me dar algum, uns, uns agrados, né, que foi chocolate, que foi doce, enfim, leite condensado, que ele sabia que brasileiro gosta de leite condensado, e ele acabou me dando... E era engraçado que ele me contou depois que ele ficava meio que rodeando pra saber onde eu tava lá na base, é, pra conversar comigo. Aí, no fim, a gente acabou, assim, só tendo mesmo uma amizade. Na época, é, o Simon, ele era meio esquisito. Eu dava umas olhadas pra ele, assim, mas eu não sei, não sabia se realmente ele fazia um match comigo, porque ele era meio esquisito, tinha o um cabelo comprido, ele é, era meio largado... Aí eu não gostava muito. E também, aqui na Dinamarca, algumas pessoas, mesmo sendo cristãos, mesmo indo à igreja, mesmo... Enfim, né? É, elas fumam. Então... Era o que acontecia com o Simon. Naquela época, todo mundo queria que ele parasse de fumar, mas ele ainda estava fumando. E ele fumava, e para mim isso era um grande problema. Jamais que eu ia ter um relacionamento com alguém que fumasse. Eu não queria, não, não ia ter chance nenhuma comigo, porque eu não gosto de cigarro, não ia dar certo e pronto. E foi é, basicamente isso. Então, eu não dava muita chance para ele, porque eu sabia que ele ainda fumava um cigarro ou outro. E aí o Cima acabou saindo, o tempo dele lá na base acabou, né? Tipo uma outra base missionária, mas sem ser da Jocum. Era uma, um, um outro estilo, uma outra uma outra pegada. E ele acabou mudando pra este lugar. E lá, neste lugar, ele realmente parou de fumar. Ele não fumava mais e, e ele conseguiu vencer esse vício aí dele, que era parar de fumar. Graças a Deus, né? Aí o Cima acabou indo pra este lugar... E o meu tempo da minha mãe tava acabando aqui na Dinamarca, já tava dando os nossos três meses aqui, o meu relacionamento com aquele cara não deu certo e a gente acabou é, nos preparando pra voltar pro Brasil. Mas antes de voltar, esses amigos, né, eles falavam, ah, o Simão é uma pessoa super legal, é um rapaz de gente boa, o que, que você acha, tá solteiro, não sei o que lá, aquela coisa, né, tentando juntar casal. Aí eu falei, ah, não, o cinema, ele fuma, eu não quero não quero relacionamento com, com fumante, não sei o que lá. Aí eles comentaram, ah, mas agora ele não fuma mais, ele parou de fumar, e não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, falei, ah, vamos ver. Aí eu acabei voltando pro Brasil, eu e minha mãe, nosso tempo na Dinamarca acabou, nosso tempo de voluntário, eu fiz a divulgação do trabalho lá da Papua e voltamos para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, nós começamos a conversar mais pela internet. Aí, puxa puxar papo, vai perguntar se tá tudo bem, como vai a vida e blá, blá, blá. Nós começamos a nos relacionar e a nos falar todos os dias. E aí, começou meio que, tipo, e aí? É, o Simon sabia que eu, que eu, né, tava disposta a relacionamento sério. E ele também queria um relacionamento sério. E aí, eu perguntei, ah, mas você fuma, não sei o que lá. Na época, eu ainda não sabia que ele tinha parado. Apesar dos meus amigos terem falado que, que provavelmente ele tinha parado. E aí ele, na época, me contou, olha, eu não fumo mais, eu parei de fumar, não sei o que lá. E aí a gente começou, continuou é, a conversar, eu dei essa chance, né, pra ele, né, de, de acreditar que ele tinha parado de fumar mesmo. E eu falei pra ele que eu odeio cigarro, ele sabe até hoje que eu detesto cigarro e que não teria chance nenhuma se ele voltasse a fumar por um acaso, então... Então, não, não ia rolar. A gente continuou conversando e o Simon, ele é muito direto em tudo, assim. Então, ele falou, olha, eu vou pro Brasil e aí a gente é, resolve o que vai acontecer. Enfim, o Simon foi pro Brasil pra, né, me conhecer de verdade, conhecer a minha vida, o meu lugar, a minha casa, a minha família, que é, um, que é algo que, que é o que eu falei no começo do vídeo, que é algo que você, se você tá disposto mesmo, se a pessoa tá disposta a te conhecer, se a pessoa quer realmente ter algo com você, ela vai. Nesse caso, Simon acabou indo pro Brasil e a gente acabou é, começando o nosso relacionamento. Eu acabei indo pra Papua Nova Guiné, o meu tempo na Papua Nova Guiné ia ser de é, um ano, mas o meu visto não deu certo. Nesse inteirinho, é, era o meu propósito voltar também pra Dinamarca para ajudá-la na base da Jocum por um tempo. E aí também o nosso relacionamento foi acontecendo, a gente se via é, nos finais de semana, não eram, não eram todos os dias. No tempo que eu fiquei na Papua Nova Guiné, a gente se falava por telefone ou mensagem né, o tempo todo também. Então essa era a forma, a gente teve um tempo de relacionamento à distância... Depois de um tempo que eu fiquei aqui na Dinamarca e a partir disso tudo foi acontecendo. Foi bem melhor eu ter vindo pra cá realmente pra gente se conhecer mais, ter mais tempo juntos, como né, é, namorados, enfim. Passaram-se alguns meses do nosso relacionamento, do nosso namoro e eu não lembro muito bem. Aí o Simão pediu, me pediu em casamento e na época eu fiquei assim, meu Deus, tá acontecendo tudo muito rápido, não sei o que eu faço. É, mas eu aceitei o pedido de casamento. Simon, desesperado, como sempre, já queria casar logo. E aí, por causa também do meu visto, todo o processo de visto, é, a gente é, teve que esperar um tempo. Nós fomos para o Brasil e no final do ano de 2018 voltamos para a Dinamarca. Então, em abril de 2019, nós nos casamos. É, foi um casamento bem simples, com poucas pessoas. É, não gastamos muito, porque nós nem tínhamos dinheiro, né? Dois missionários que não tinham muito dinheiro. Mas Deus proveu tudo. A gente é, teve tudo aquilo que eu queria ter no meu casamento. Nós tivemos. Claro que eu acho que eu queria ter mais a família e dos meus amigos do Brasil. Mas, infelizmente, não foi possível tudo isso. Mas é, faz parte também da decisão... É de algumas decisões que nós temos que tomar, né? Então, algumas renúncias precisam ser feitas para que algumas coisas também aconteçam. Então, foi isso que aconteceu. Nós nos casamos, hoje nós estamos é, com quase dois anos de casados e é, mais ou menos três anos de relacionamento. Então, tem sido bem legal a vida com o Simon. Nós não somos assim um casal mais romântico e melado do mundo. Mas a gente se entende super bem, a gente é super amigo. É... Apesar do Simon ser dinamarquês, ele tem um pouco do, do brasileiro dentro dele. Algumas, algumas pessoas até falam, nossa, mas o Simon não é dinamarquesa, O que está acontecendo? O que, o, que, o que ele é assim? Então, é uma mistura, assim, e que tem dado certo. E que a minha oração é que dê certo né, para o resto da, das nossas vidas e que nós possamos caminhar juntos. É, nesse relacionamento, e muitas vezes nós fazemos os nossos planos, mas a resposta certa mesmo vem de Deus, o plano realmente vem de Deus, né, é assim que eu acredito, e foi assim que aconteceu comigo, é, era o meu desejo casar, essa era a minha decisão, e eu estava disposta a mudar a minha vida, a mudar muitas coisas para é, eu ter alguém, né, para eu casar. Então, a minha dica para você que está em busca de um relacionamento, você que está procurando, conversando com alguém pela internet, é um gringo, é alguém de fora, toma muito cuidado é, com, a, com aquilo que você vai fazer. Muita gente mente na internet, muita gente te engana e muitas meninas mais novas, né, às vezes, tomam umas decisões... Tipo, de mudar pra cá, de vir pra cá por causa de alguém. Vim sozinha, vir sem saber de nada da pessoa, né? Não ter nem aonde ficar. Muitas meninas fazem isso e acabam que é, sofrem, né? Tem muito tráfico humano que é, acaba acontecendo assim, com as pessoas é, tomando decisões como essas. Primeiro ponto, eu tomei uma decisão junto com a minha mãe. Eu decidi que eu não ia vir sozinha pra cá pra conhecer esse cara, e que esse não seria o meu único motivo de estar aqui. Eu tive outros lugares para me sentir segura, é, em outro ambiente, eu não vi essa pessoa o tempo todo, eu não é, fiquei dependente dela para o meu tempo aqui. Muita gente vem apenas para viver a vida dessa pessoa, conhecer ela e, e ficar na casa dela ou, ou se arriscar muito mais. Então, não faça isso, não arrisque sua vida, não tome decisões é, que envolvam dinheiro e a, e a sua segurança, tá bom? Então, tome bastante cuidado com aquilo que você é, se propõe a fazer e tome muito cuidado com sites de, de relacionamentos. E mesmo se essa pessoa estiver pagando tudo pra você, se ela pode pagar pra você ir, ela também pode pagar pra ela ir te ver. Então, toma muito cuidado com isso também, tá bom? Tem muitos que só querem sacanear, te enganar e fazer o um mal pra você. Fica aqui também as minhas dicas, a minha história de como, eu, de como eu conheci meu gringo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito obrigada por ter ouvido a minha história até aqui. Se você chegou até aqui e gostou dessa história, deixa um curtir aí, tá bom? E se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!